Vantagens de ganhar dinheiro na internet, aqui é o psicólogo Daniel Evangelista e vamos direto ao assunto em mais um vídeo do canal, aqui 21 vantagens Você pode multiplicar o seu patrimônio rápido, isso mesmo Aqui na internet, se você até pesquisar da pandemia para cá o número de pessoas que conseguiram multiplicar o patrimônio vendendo produtos online, cursos online, mentorias, aumentou bastante. E isso é muito difícil de fazer, às vezes, um negócio físico. Enquanto na pandemia muitas pessoas cresceram, né, é, outras empresas acabaram quebrando. Você pode ganhar em outras moedas. Então, uma vantagem também de ter um negócio online é que você pode começar a criar um projeto é, no brasil aqui para ganhar em reais depois você pode pegar esse conteúdo que funcionou e traduzir para um, um outro país você pode trazer traduzir, traduzir para espanhol e vender em toda a américa latina ou na europa mesmo pode traduzir para o inglês então é, você pode pegar um conteúdo validado e multiplicar as moedas que você ganha com esse mesmo é, produto você passa a valorizar mais a liberdade Muitas pessoas, quando eu já fui CLT também, trabalhei como estagiário, trabalhei como CLT durante muitos anos, eu tinha a mentalidade rígida de que eu tinha que acordar cedo, pegar um ônibus, ir para o meu trabalho, trabalhar a semana inteira, e só depois de sair do trabalho poder viver a vida. Quando a gente passa a trabalhar online, eu trabalho online desde 2016, a gente passa a valorizar a liberdade, a gente já não quer mais estar preso a determinadas condições de trabalho, a gente já não quer mais estar preso a determinadas... É, formas de se viver a vida a gente passa a entender que eu posso assim, trabalhar né? parar um, um momentinho, dar um pulo na piscina voltar a trabalhar focado eu posso trabalhar, ver um jogo é, da Champions League à tarde, depois voltar a trabalhar a gente passa a ter essa flexibilidade maior do que as empresas tradicionais, né? muitas delas ainda não têm. É um baixo custo se comparado ao negócio físico, então vamos supor, né, se você, para toda pessoa que quer abrir uma loja, primeiramente ela vai pagar o aluguel né? de, um, de um lugar caro, é, dependendo do da onde essa loja for aberta, depois mais todos os impostos, né? depois produtos, enfim, uma série de coisas. Na internet, muitas das vezes, para você ter um projeto rodando, você só precisa de um site, e às vezes nem site, então... É, o custo é muito baixo se comparado ao negócio físico por isso que é muito mais vantajoso ganhar dinheiro na internet 17 você pode trabalhar com algo relevante então enquanto no mundo físico muitas pessoas é, trabalham com coisas que não gostam na internet você pode trabalhar com educação né, ajudando pessoas a terem educação financeira a de repente trabalhar com emagrecimento a trabalhar com moda a trabalhar com algo que seja muito relevante e que você gosta também então as possibilidades são infinitas 16 você conhece muitas pessoas interessantes diferente às vezes do local de trabalho onde nós somos forçados a conviver com pessoas que não queremos na internet a gente conhece muitos outros empreendedores pessoas de outros, pa outros países pessoas que já têm negócios há anos pessoas que querem empreender você conhece muitas histórias de vida interessantes e isso faz toda a diferença Faz toda a diferença porque você passa a enxergar o mundo com outros olhos também. 15. Você pode colocar o computador na mochila e trabalhar em outros lugares. Eu acho que essa é uma das partes mais vantajosas que eu faço também. Né? É, eu gosto às vezes de pegar e ir para uma cafeteria, para um shopping. Né? É, já trabalhei no, lá no, no Corcovado, corcovado não, no Pão de Açúcar. Para quem não sabe, lá no Pão de Açúcar, aqui no Rio de Janeiro, tem internet gratuita. Então, já fiquei trabalhando com a vista de lá. Cara, é muito legal, muito interessante. Não tem limite, né? Você pode colocar o computador na mochila e ir para onde você quiser. 14. E você também pode ficar em casa, dentro, dentro de casa nos dias de chuva. Eu amo fazer isso. Toda vez que chove, tá frio do lado de fora, e eu vejo os carros, né? As, muitas pessoas que, que têm emprego tradicional, elas pensam assim, ah, hoje eu não vou trabalhar de, carro, de, de ônibus porque eu vou de carro, tá chovendo. Enfim, eu paro e penso no seguinte, eu penso, caramba, que vantagem de eu estar em casa, de estar chovendo lá fora, eu não preciso nem sair de casa, entendeu? Então essa é uma grande vantagem também para quem trabalha online. 13. Você pode escalar o seu negócio sozinho. Tem muitas pessoas que gostam de ficar sozinhos. Eu, por exemplo, embora eu trabalhe com uma equipe, com outras pessoas né que estão todos remotos, eu amo ficar sozinho, eu gosto muito de trabalhar sozinho. Então, online você pode trabalhar sozinho, focado, né? sem ninguém é, do seu lado perturbando. Eu sou uma pessoa que, quando existe alguém querendo conversar, eu não consigo cortar muito, acabo falando muito. Então, eu, eu posso trabalhar sozinho, né? é uma grande vantagem. E às vezes, num local físico, nós somos obrigados a ir, a estarmos com outras pessoas e tal. Então, para quem gosta de ficar sozinho, é uma ótima. 12. Você pode também contratar pessoas para te ajudar a ter mais tempo livre. Se você for um empreendedor, você pode contratar pessoas remotas que vão te ajudar a ter é, fazer, é, você pode demandar esses serviços e ter mais tempo livre para para cuidar de outras áreas da vida. Né? 11. Você pode mudar de vida com mais facilidade que quem trabalha em um negócio físico. Às vezes quem tem um negócio físico, principalmente eu vejo isso muito no comércio, existem pessoas que ficam presas né, ali de domingo a domingo numa loja física e tal. Né? Eu vejo aqui perto de casa, na rua aqui perto de casa, tem uma rua só de moda. Os empreendedores lá ficam presos ao um negócio físico. Agora, quando você tem um negócio digital, você pode ficar em movimento e a sua loja online ainda continua aberta. 10. Né? Você pode ter tempo para os filhos... Então, como eu falei, quem trabalha em é, um negócio digital, um emprego físico, as pessoas precisam sair de casa, precisam se deslocar. Automaticamente, como eu trabalho online, eu posso trabalhar em casa junto com minha filha. Então, é uma grande vantagem também é, de trabalhar online. Nove, isso faz com que a gente tenha mais qualidade de vida, porque vamos supor... Antes eu trabalhava no centro da cidade, eu levava em torno de uma a duas horas para chegar no local de trabalho e uma duas horas para voltar para casa. Ou seja, de 2 a 4 horas presos no trânsito, desperdiçados em trânsito. Quando a gente trabalha online, a gente tem mais qualidade de vida. Eu acabo ganhando quatro horas a mais no meu dia. 8. Você pode trabalhar no melhor horário que é para você. Muitas vezes eu trabalhei de madrugada, porque para mim, de madrugada é um horário mais silencioso, um horário que ninguém é, fica, fica me perturbando e tal. Então, essa é uma vantagem que muitas pessoas que trabalham em escritório, ou até mesmo no comércio, acabam não tendo, porque elas precisam trabalhar ali no horário comercial, senão não conseguem é, gerar renda. Então, é, trabalhar online também, ter um negócio na internet tem essa vantagem. 7 você faz você viver a vida que muitas pessoas gostariam. Quem não gostaria de ter mais dinheiro, mais liberdade, é, estar perto da família, ter liberdade, enfim, de poder ficar dentro de casa na, se estiver chovendo, ver um jogo no meio da tarde, a Copa do Mundo vai vir aí. Então, quem não gostaria de ver todos os jogos da Copa dentro de casa enquanto trabalha? Muitas pessoas. Então, isso faz você viver uma vida que muitas pessoas querem. Seis, Faz com que você use melhor seu tempo também, porque... A partir do momento, que, do momento que a gente usa o tempo para trabalhar e se divertir, a gente passa a valorizar mais nosso tempo, a gente passa a entender melhor é, como o nosso tempo ele pode ser otimizado tanto para o trabalho quanto para a diversão. 5. Te habilita também a dar mentorias e vender suas próprias formações, porque muitas pessoas não sabem como ter um negócio online lucrativo, como ganhar dinheiro na internet. Se você sabe... né? É, você pode estar habilitado a ensinar isso outras pessoas, né? inclusive eu vou deixar aqui na descrição é, o link de uma pessoa que eu, que eu confio muito, que já ensina a ganhar dinheiro na internet e foi com essa pessoa, que é, através dos conhecimentos dessa pessoa que eu estou é, fazendo muitas coisas aqui no canal também e já estou me ajudando também a potencializar aqui os meus resultados no YouTube e no marketing digital, beleza? Número 4, né? após passar do momento aí jabá, né? Número 4, fazer você se tornar um cidadão do mundo, é isso. Existem muitas pessoas que se tornam nômades digitais, elas ficam em vários países, né? Aproveitando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, é... até que esse período aí do, do visto delas seja seja é, vencido, então ela consegue ficar três meses em um país, três meses em outro, e como o trabalho está sempre na mochila, essa pessoa consegue transitar por vários países do mundo. 3. Você pode mudar a vida dos seus amigos, isso mesmo, você pode ser uma inspiração para os seus amigos, os seus amigos, se eles não conhecerem é, como funciona essa questão de negócio online, eles vão ver você vivendo a vida dessa forma e eles vão se inspirar em você. 2. Você pode usar os conhecimentos para abrir um negócio físico. Exato, tem muita gente hoje que tem um negócio híbrido. Pessoas começaram com um negócio digital, se capitalizaram e depois abriram um negócio físico, como uma cafeteria, por exemplo. Então, é muito possível você começar do digital e partir para o físico. Né? Pessoas começaram no digital e hoje tem marcas de encapsulado. Então, esse modelo híbrido ele é, muito, ele é muito funcional ainda. 11. Você pode ter afiliados e parceiros trabalhando com você. Às vezes, muitas pessoas não querem contratar funcionários ou vendedores, mas podem, de fato, a internet permite que afiliados e parceiros possam ajudar a potencializar um negócio e fazer você crescer mais rápido, tá? E agora eu quero pedir a sua ajuda, muito importante, né? Esse é um canal que está em crescimento constante. Eu quero chegar a 100 mil inscritos aqui. Ainda somos poucos, então por isso eu vou pedir que se você gostou desse conteúdo para você se inscrever no canal, para você curtir também. Quando você aperta curtir ou não curtir, o YouTube ele entende, é que ele pode recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Então se você acha isso é, que esse conteúdo ali Merece ser recomendado pelo YouTube? Aperta em curtir. Se você quer comentar e qual foi o item que você mais gostou, algum item também dessa lista que eu não falei, coloca nos comentários aqui também. Vai ser um grande prazer interagir com você. Eu respondo os comentários, tá? Então, se você escrever aí, eu vou responder. Você pode compartilhar com quem você gosta. Assim que você compartilhar, essas pessoas vão ter acesso a um conteúdo que elas ainda não têm. E você também pode ver os links na descrição. Então, confira aí os links na descrição, os links que eu falei. São links que vão te ajudar muito. Então, muito obrigado. Ah, e aproveita também, se você quiser ver esses vídeos aqui que vão aparecer. Os vídeos recomendados que vão aparecer aqui no canal. Né? Essas listas aqui. Elas vão te ajudar muito, muito, muito. Porque são temas muito interessantes, assim como esse vídeo foi. Então, obrigado. E tenha um ótimo dia. Tarde, noite, semana, enfim, que a sua vida seja muito abençoada. Tchau, tchau!